A idade que eu tenho o meu marido por quase como 90 Dá jeito não dá? Dá jeito até porque é gratuito. O Plano de Saúde de Lisboa 65+, mais, foi hoje apresentado pelo Presidente da Câmara e a partir de 16 de janeiro vai beneficiar cerca de 130 mil lisboetas com mais de 65 anos. Nós temos hoje esta capacidade única no país, que é as pessoas chegarem à sua farmácia com o seu bilhete de identidade e inscreverem-se num plano de saúde único em Portugal. Esse plano de saúde é que as pessoas com mais de 65 anos têm acesso direto gratuito a um médico. Isto é um complemento enorme, sobretudo num país em que temos um milhão e meio de pessoas que não têm médico de família. Para os cerca de 5 mil cidadãos beneficiários do complemento solidário para idosos, o programa prevê o acesso a várias especialidades, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia. Essas pessoas estão numa situação muito vulnerável e são essas que nós vamos oferecer os óculos gratuitamente, vão ter as consultas de higiene oral e que vão ter também as próteses dentárias gratuitas. E, portanto, isso vai também começar já este mês. Agora é só o seu bilhete de identidade. A inscrição no programa pode ser feita online e por telefone e permite o acesso direto a um médico 24 horas por dia, todos os dias do ano. Posso precisar, não é? Não, não, não sei dia da manhã, não é? Para quando tudo bem. Vamos lá ver se isso vai em frente, que Deus quer que sim. Porque nós já somos velhos e precisamos de um amparo. O plano de saúde vai ser implementado em 2023 e até 2025. Está orçado em cerca de 1,5 milhões de euros anuais, dos quais 600 mil servirão para assegurar os serviços de teleconsulta e de assistência médica ao domicílio.